Bom dia, Brasil! Nós estamos aqui no território vivo da atenção primária, em frente a um consultório médico cubano na verdade, um, um policlínico. O policlínico ele é referência, no caso desse aqui, para 23 consultórios. Então, a gente tem os consultórios que a gente já visitou, é, com o médico e enfermeira, né? E aqui no policlínico são as especialidades. Então, esse prédio aqui atrás, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ele tem a especialidade de ortopedia, é, estomatologia, que seria a nossa saúde bucal. A gente não pode filmar lá dentro, né? mas eu tirei algumas fotos e vou deixar para vocês depois. E aqui do lado, eu estou aqui em Vedado, que é um bairro aqui de Havana. É, aqui também dentro tem a parte de esterilização. Então, assim, alguns consultórios que não fazem esterilização do material no próprio consultório, ele envia aqui para o policlínico. Depois eu vou deixar para vocês o material. É, que eu estou preparando para explicar melhor como é que funciona Mas no caso, esse policlínico aqui, ele é referência para 23 consultórios médicos Que seria tipo um... um é, não é um NASF, né? Porque o nosso NASF, ele não tem um local físico é, E o papel do NASF também, além de ser apoio institucional, né? Ele também atende Aqui seria só uma atenção Apesar de que também os profissionais aqui fazem é, um tipo de apoio matricial nos consultórios Depois eu vou explicar melhor para vocês e outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também, que tem aqui do lado, ó, é a Clínica é, Internacional. O que acontece? Quando a gente vem pra Cuba, você não pode usar a Clínica dos Cubanos, esse consultório médico aqui, porque é um serviço pra população, né, como a gente sabe. Vou mostrar pra vocês, passou um carro aqui. É, ó, as clínicas de família, né, as clínicas médicas aqui, esse aqui é um carro, inclusive, da, do pessoal da saúde pública, ó, né? A gente tem aí alguns, algumas unidades de saúde, tem carros. Então, os consultórios médicos e o policlínico, ele é para a população cubana. Quando a gente vem para Cuba, a gente tem que fazer um seguro-saúde. Não deixe de fazer o seguro-saúde, é muito importante. E aí, esse seguro-saúde, a gente pode ser atendido nessas clínicas aqui, ó. Que são as clínicas internacionais. E aí, eu vou mostrar para vocês o que, que tem lá dentro. Também não pode filmar, mas vou mostrar para vocês... Só que a... Ah... quando sacar uma foto cá? Graças! Aproveitar aqui ó, tirar uma foto